Bom dia, bom dia, tudo bem? Celso Dias, mais uma vez com vocês aqui. Continuando um pouco, resgatando rapidamente o que eu falei ontem e dando seguimento, porque hoje eu quero dizer o seguinte, eu preciso que vocês se engajem, eu preciso medir o interesse. Eu acredito muito que poucas pessoas podem motivar muitas pessoas, tá? Só precisa de pessoas interessadas, engajadas e comprometidas, o comprometimento é isso, a gente, em alguns projetos, em algumas, em algumas missões, a gente tem que, é isso que eu estou fazendo, tá, eu tô, estou tô fazendo a minha parte, eu estou é, querendo, né, me propondo a abrir mão de um, um mês de vendas em prol desse objetivo, eu acho que faz sentido, eu acho que inclusive é não é, é uma obrigação minha fazer isso. E tá? eu não quero que vocês façam o mesmo que eu. Eu só quero que vocês se engajem, demonstrem que estão dentro disso também e, cara, compartilha, comenta com pelo menos duas mais pessoas que além de você, que você gosta, que você admira, que você quer ver crescer e que você quer que é, em 2021 não sofra algumas consequências que vão para lá também, sabe? Tem coisa que não vai ficar em 2020 não, pessoal. Sabe? A pandemia, ela é complexa. Não acabou. Não tô aqui, ela, não sendo alarmista nem nada disso. A gente precisa se adaptar. As pessoas, as famílias precisam estar bem. As pessoas precisam estar empregadas. Mais do que isso, as pessoas precisam cuidar da sua empregabilidade. E A empregabilidade, ela vem da capacidade de gerar resultados, as competências muito bem desenvolvidas. E tudo isso a gente vai falar nesse evento. Eu simplesmente estou oferecendo o meu melhor, o melhor que eu tenho, o que está gerando contratação nos processos seletivos mais desafiadores do mercado. E aí a gente precisa falar, cara... A gente precisa estar preparado e isso é o, é, o, é, o, é o assunto de hoje. Eu queria falar de antecipação com vocês tá? e eu queria é, entrar nesse assunto porque nas próximas lives a gente vai trazer conteúdos para aquecimento para o webinar. Quem for no webinar vai aproveitar, vai, vai gostar, vai é, explodir cabeça, vai, vai, vai ser ótimo mas vai pegar, não vai conseguir absorver uma porrada de coisa, porque a gente vai colocar ali muito conteúdo de uma forma muito simples, com a comunicação simples, de fácil absorção, mas é muito conteúdo para um dia só. Tá? Então, quem se antecipa vai estar tá nessas lives, para quê? Para aquecer. Porque cada dia eu vou trazer sugestão de leituras, eu vou trazer materiais, eu vou trazer alguns, algumas dicas até de resumo de livros que vocês podem ver, assistir, ouvir da melhor forma que vocês quiserem, para na hora do evento vocês estarem de fato preparados. A absorção vai ser outra. Tá? Os bentes estarão lá, a absorção deles vai ser outra. Por quê? Porque eles estão aquecidos. Então para entender isso aí, porque às vezes essa lógica ela não vem eu quero compartilhar com vocês. É, não sei se vocês sabem, a gente tem alguns atletas, eu tenho alguns atletas na família, né? Meu primo é, já lutou jiu-jitsu, já foi, lutou anos ali, mais cerca de 10 anos no UFC, era ali da categoria peso médio, sempre estava entre os top 10 ali, top 15 da categoria. Cara, bom, bom lutador, top. E aí é o seguinte, quando a gente tem atleta na família, a gente vê quem não é atleta, quem não tem essa, essa convivência acha que o cara é especial né? acha que ele está lutando ali e é meio que mágica não, não sabe a, a, o nível de, de preparação para chegar naquilo, a gente tem uma ideia mas não sabe, sabe o nível de treino o que está que envolvido ali para ele ter capacidade de executar os golpes com precisão para ele conseguir ser efetivo para ele conseguir ter performance, para ele conseguir ter fôlego até o final, isso exige treino, isso exige treino, isso é antecipação, então, o meu irmão também já foi atleta, assim, não um profissional e tudo mais, já correu, já ganhou medalhas e tudo mais, e eu lembro que uma vez ele se deu muito mal com isso, e eu fiz parte desse desastre aí, eu era quase que adolescente, criança ali na época, e ele treinando para correr, né? Sei lá o que, que era, uma prova de 100 metros, alguma coisa assim. Mas já era, um, já era uma competição estadual, a nível estadual. E nos dias antes da competição, ele decidiu treinar. Dias antes. E ele chegou todo dolorido para pro, pro, pro, pro, a prova. Foi pior. Foi pior. Então, lógico que o resultado dele foi muito aquém do que poderia ser. Tá? Onde que eu quero chegar? antecipação, antecipe, se programe, entenda que as melhores conquistas exigem de você dedicação, preparação, treino, antecipação, foco, disciplina, renúncia, não quer ouvir isso, né? Não quer, mas é o que eu tenho para dizer, tá? Então, daqui até quarta-feira da semana que vem, a gente vai fazer isso, a gente vai se preparar da melhor forma possível, para esse conteúdo poder ser absorvido com mais qualidade, tá? para que isso seja retido aí no seu cérebro, para que não seja só algo, ah, que legal que, que eu assisti, e amanhã eu não faço nada com isso, não vira nada, não muda a minha vida, não muda a vida da minha família, que é por isso que eu estou renunciando muita coisa, por você, é por você e pelos seus, tá? então assim, o que, que eu quero? Então, hoje o recado para você tem a ver com antecipação. Eu preciso disso. Eu preciso de duas coisas suas. Eu não preciso de nada além disso. Eu preciso do comprometimento de vocês, de trazerem mais pessoas para esse projeto, de convidarem pessoas. Amanhã, amanhã eu libero o link. Se a gente for fazer mesmo, eu, vou avali eu estou avaliando, tá? porque também eu não vou fazer algo, deixar o melhor sabe, jogar a pérola aos porcos não, não tô chamando, pelo amor de Deus não estou dizendo é, literalmente não, tá? não tem porco nenhum, quem participa nunca é menor de quem não participa, inclusive é algo que eu estou separando para falar nessa, é, nesse evento também, não tem aquela coisa de dizer assim ah, o não você já tem né? dando um spoiler aqui né, de uma coisa que a gente vai trabalhar lá ah, o não você já tem ou não, se você, não, cara, a gente precisa dar os no, o nome certo para as coisas certas. Quando você é, não tem coragem de ir num cliente, de oferecer, de fazer uma proposta, não é o que você fala, é como você fala. É o quanto você confia no que você fala. Quando você não tem isso, não é o não que você tem, é nada. E o nada nunca é melhor do que o não. Vou repetir, o nada nunca é melhor do que o não, porque o não te ensina, o nada é nada, é a mesma coisa de você achar que perder uma luta é a mesma coisa de que não lutar, não é, não tem nada a ver, é a mesma coisa de que achar de que o fora, levar um fora é a mesma coisa de não levar, não é, sabe? O nome que a gente dá para quem não entra no campo, para quem não luta, para quem não tem coragem de ir atrás do que realmente quer, não é um nome bonito, mas o nome tem que ser dito. É covarde, pesado, né? Mas é isso que significa. Então, a gente precisa ter a mentalidade certa, sabe? Eu, quando eu falo assim, ah, eu não quero jogar a pérola aos porcos, eu não estou, pelo amor de Deus, falando é, nada de ninguém. tá Eu estou dizendo que eu vou entregar o meu melhor se valer a pena. E para eu sentir que vale a pena, eu preciso de todos engajados nisso. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu vou abrir mão de um mês inteiro. Um mês inteiro. Nas vendas da benchmarking. Para ajudar pessoas que precisam voltar para o mercado de trabalho, que precisam aumentar a sua empregabilidade. Quem fez isso que você conhece? Então vem comigo, cara. Então vem comigo, se engaje. Se engaje. Não tem essa de o não, você já tem não. <risos> não tem essa não. Nem o não você tem. Nem o não você tem. Se você não entrar nessa, se você não se engajar, se você não falar assim, cara, eu acredito, eu vou sim, eu acredito, sabe, isso tem muito a ver com você, com o que você acredita de verdade, com o que você quer para você, não tem essa de um não, você já tem, vai atrás do seu não, você não tem ele ainda não, o não é um presente, cada não que você recebe, você tá mais perto do sim, tá bom, mas isso é uma mudança de mentalidade. E é isso, hoje o recado para você, o que eu preciso de você, que você se engaje nesse projeto, que você compartilhe, que você comente, de dois em dois a gente pode mudar a vida de muitas pessoas, até de dois milhões, seria algo massa demais, e que você lá na frente vai poder dizer, eu participei disso também, sabe, porque não é um projeto meu, eu só levantei a bola, sabe, eu vou fazer a minha parte, tá bom? eu vou fazer a minha parte, pode deixar comigo nesse evento, quem participar, se estiver lá eu garanto cabeças vão explodir cabeças vão explodir eu quero ajudar você a chegar, sabe, em 2021 muito confiante muito confiante, porque realmente a gente, é uma coisa que, pô as pessoas falam tanto isso, né tirou até clichê, né ah, é, existe uma semente de oportunidade dentro de uma crise. Pô, mas existe mesmo. Porque de repente existem pessoas que não tinham consciência de nada disso. Por exemplo, tava vivendo, cara. Um emprego talvez que nem gostava, nem estava tão bom assim. Mas agora perdeu até isso. Né? Agora não tem mais segurança. Mas quando estava empregado, não teve atitude de mudar nada, cara. E tem muita gente assim, até na indústria farmacêutica. Vocês sabem que eu sou realista, que eu sou transparente, que eu sou verdadeiro. Doa quem doer. Até em mim mesmo, eu posso sofrer retaliação por falar assim. Mas tem muita gente aí ó ganhando um salário muito bom, benefícios ótimos, trabalhando num ótimo emprego e simplesmente desligado da vida, desconectado, sabe? Sem consciência de que ele tem que continuar cuidando do negócio dele, que é a carreira dele, cara. A sua carreira, o seu negócio. E aí, de repente, você fica obsoleto. De repente, como mágica, você não é mais uma pessoa é, é, bem cotada na sua, no seu mercado, na sua empresa. Né? Você... Você vai para o mercado de trabalho e tem dificuldade de recolocação. O que, que isso significa? É que o seu valor de mercado é baixo. Por quê? Porque você não se aperfeiçoou. Passou o tempo, você não fez curso, você não se preparou, você não treinou, você não fez nada. Então você estava desligado da vida. E às vezes uma crise vem para te balançar, para te acordar. Sabe? E de repente, o seu, do, do seu desemprego, da sua, da sua, do seu desligamento, sabe? do momento difícil que é para todo mundo, é um dos momentos mais difíceis para o ser humano. É lidar com essa, com, esse, com essa fase. Mas de repente daí, cara, vem a oportunidade de você, por exemplo, participar de um evento como esse e mudar sua vida para sempre. E ter consciência de que você pode sim sonhar o melhor para você, de que ele é acessível a você também. Você vai ter que fazer algumas coisas, pagar um preço, se dedicar, mas não vai viver mais uma vida medíocre, com todo o respeito, mediana, na média. Porque a média não é mais o seu foco. Você não fica assim. Mas pelo menos isso. Pelo menos isso. Pelo menos uma oportunidade. Pelo menos. Não é isso que você quer. Você não quer o pelo menos. Acorda. O pelo menos é muito ruim. O pelo menos não tem nada de estável. O pelo menos é o assédio moral. O pelo menos é uma oportunidade que não vai te valorizar, tá? Então assim, se faz sentido, vem comigo.